Queridos amigos inscritos do canal do Cício de Madalena, os que também não são inscritos que porventura passam por aqui, nós vamos apresentar nesse vídeo de hoje um sabão que é feito sem álcool. Não se esqueçam de usar luvas, uma máscara, por mais simples que seja, e um protetor para possíveis respingos que venham na hora de manipular o produto. Um sapatão, uma bota de borracha, tá bom? Vamos lá então, gente! Vou mostrar para vocês agora os ingredientes que eu vou utilizar nesse sabão sem álcool, tá bom? Essa vasilha tem um litro e meio de água gelada para dissolver o bicarbonato de sódio. Um litro e meio de água normal, água em temperatura normal, que é para dissolver a soda cálcica. Detergente neutro, nós vamos utilizar também 200 gramas, 200 gramas gramas de bicarbonato de sódio soda cáustica essa aqui é da marca indaiá então ela não é 99% ela é entre 68 a 78% então vocês vão utilizar 200 gramas de soda cáustica para um litro de óleo 200 por 1. Um. então aqui tem 1,2 kg para é a medida que eu vou utilizar aqui, que são 6 litros de óleo. Essa vasilha aqui eu vou usar para medir o óleo. Essa balancinha aqui atrás, tem uma balancinha digital. É para vocês utilizarem aí, para vocês pesarem os materiais. A peneira, que é para utilizar para Peneirar o óleo, né? se bem que está peneirado, mas vamos peneirar outra vez. E as formas para colocar o sabão depois de pronto e uma vasilha limpa para a gente utilizar para fazer a lixívia, que é a mistura da água com a soda cálcica. Essa água é a água em temperatura normal, tá bom? Primeiro a água. Nunca coloque lá dentro a soda cálcica. Para essa medida, então, 1,2 kg de soda cálcica. Agora que é a importância da máscara. Porque a máscara ajuda a proteger, juntamente com o óculos, dos gases que vão começar a sair daqui, tá bom? E a luva, né? E a luva que é um... Realmente é um item muito importante. E para ajudar você tá de avental. É, eu tô colocando um avental de couro, que é o um avental que eu uso para trabalhar quando eu vou utilizar a ferramenta Vai mexer por quanto tempo aí? Ah, eu vou mexendo aqui até dissolver bem Dissolver bem? Dissolver bem? Dissolver bem. Bem. bem Bom pessoal, é o seguinte Vocês vão mexer a lixívia até vocês perceberem que a soda dissolveu bem, viu? Muito cuidado para não respingar na pele porque ela esquenta em contato com a água ela pode tanto queimar a pele Como se bater no olho E o guarde, Pode prejudicar muito a vista, tá bom? Agora então nós vamos utilizar Uma vasilha De um litro Uma peneira O óleo praticamente está Peneirado Todo, né? Então o que eu vou fazer? Vou virar o galão para cima assim, pessoal Quando vocês forem virar líquido Virem desse jeito que eu vou virar aqui, ó não vai é, pular para fora porque o ar vai entrar por cima Olha lá Pode virar sem problema nenhum Que o ar está entrando Eu aprendi há muitos anos quando eu mandarei Madalena mexer com produto de limpeza Então nós temos um litro, eu vou colocar aqui ó. Então está limpinho isso aqui, eu vou aproveitar ele são dois né coisinha pouco acho que é também. melhor coar lá mesmo coisinha pouco viu bem é né é caiu lá dentro melhor agora vou coar lá passou um pouquinho passou então aqui tem três litros e agora eu vou colocar na lexília Três, então agora totalizou. 6 litros, certo? 6 litros De óleo usado adequado. Isso Agora meus amigos, eu pego que uns 5 minutinhos De bater, se for necessário um pouco mais Aí vocês vêm agora com o próximo ingrediente, que é o detergente neutro. Aqui está o detergente, meio litro. Se eu não falei antes, me perdoe, mas é meio litro, tá bom? Que eu vou colocar aqui dentro. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou colocar ele lá dentro. Ó. Está começando a pesar, começando a engrossar já. O sabão a álcool ele engrossa muito rápido. Esse aqui demora mais, viu gente? Ele na verdade ele não vai engrossar a ponto de formar uma pasta, não. Tem que levar em consideração o clima também, né? É, o tempo tem que estar tá quente. Então vai ficar nessa cor aqui que vocês estão vendo, né? E vai começar a engrossar à medida que a gente vai mexendo. Agora eu vou parar aqui e vou preparar o bicarbonato de sódio com a água, tá bom? Que é o outro 1,5 um litro. E meio. Isso. Isso. Agora nós vamos então para o bicarbonato de sódio. Aqui dentro eu tinha um litro e meio de água gelada, tá bom? Eu tirei um pouco e deixei aqui, ó. Porque eu vou dissolver nesse que sobrou, não importa a quantidade. esses 200 gramas de bicarbonato de sódio. E já começa... A agir, gente, para lembrar o sol de fruta eno, que não é nada mais nada menos que também bicarbonato de só e alguns outros componentes. Então dissolve, usa uma colher de pau que é mais prático, ele é um excelente alvejante, isso quem mexe com sabão sabe, que a função do bicarbonato é alvejar. Bom, uma vez dissolvido, vamos agora colocá-lo ali dentro do nosso nosso ingredientes já misturados. Não pode esquecer que a água é gelada, viu? Eu vou agora Colocar o resto. Né? Aproveitar e lavar a vasilha para colocar o resto. E agora mexer. Eu vou usar uma ferramenta que eu uso para fazer é, bater tinta, bater massa. Então eu vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, então é o seguinte Como eu gosto também de construir Eu adquiri esse batedor aqui E essa furadeira Que é a bateria A gente coloca aqui Pode ser outra bateria, é, furadeira elétrica também Não precisa ser essa aqui não Pode ser elétrica Desde que aqui seja meia Entrada de meia Se não for entrada de meia, não serve Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta Vou tirar a madeira. E vou fazer isso aqui, ó. Colocar lá dentro devagar, ó. Isso é para acelerar, né? Pra acelerar o processo, exatamente. Pode até encostar no corpo aqui, ó. Não tem problema. É o seguinte. Essa consistência cremosa é que tá o segredo. Vocês hum. vão perceber que vai ficar um creme. Até parece um doce de leite líquido, tá vendo? Tá parecendo um leite condensado. Também. Então quando tiver nessa consistência já tá bom. Então agora eu vou subir e já vou colocar na forma. E tá quente, viu? Não tá fervendo, mas tá quente. Pegar, né? É. Para não acontecer um acidente. E se tudo correr bem, a química tiver precisa, vai ficar bem branquinho esse sabão. Nossa, que beleza, Madalena. É medida, hein? Sim. Aguarde, por favor. Segundo dia. Nós fizemos esse sabão aqui tem apenas dois dias. E olha a consistência que ele ficou. Tá hiper duro. Mostra aqui. Vou pegar a faca. Ó. E como eu falei, ficou branquinho, né, bem? Branquinho. Olha como é que ele tá duro. Que beleza, gente. Espero que ele ensaboe bem mesmo. Você vai cortar já, né? Vou, vou virar ele aqui. Acho que eu tenho que... Opa. Esqueci que eu tenho que fazer isso aqui, né? A Madalena cortou aquele outro. Eu tô cortando esse daqui. Eu não sei se é porque a forma é menorzinha. Mas ficou bem melhor cortar nessa forminha aqui. Eu, eu tô achando que ajudou até isso. Ó, ó, como é que ficou bom para cortar? Ó, eu tô cortando devagar para não estragar o fundo da. da bandeja. Ficou belezinha esse aqui, ó. Aí eu cortei a, a, aqui a no tamanho mais ou menos da pedra que a gente tem né que vai dar 200 gramas eu acho cada pedra a oficial compra no mercado cortei mais ou menos aqui vamos ver agora espero que ele não, não quebre eu tô admirado de como que ele endureceu rápido gente admirado mesmo viu Agora a Madalena falou uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem em prática, para quem não sabe. Quem sabe nós deixamos para cortar no segundo dia, né? Então o certo é cortar no próximo dia. Entendeu? No próximo dia. Daí ele não. Você vai cortar as pedras e vai ficar fácil de tirar da bandeja. É, não necessariamente no, no próximo dia, mas. Conforme a consistência dele, né? Não é, pode dependendo deixar endurecer muito. Depende do tempo. Só esse aqui que deu um defeitinho, tá vendo? Mas olha como é que ficou. Ó. Olha que belezinha que ficou as pedras. Ó. E ficou durinho mesmo, gente. Eu tô admirado de ver, ó. Olha que bom que ficou. Depois vocês colocam no comentários que forem fazer, por favor. E ficou lisinho, bonitinho. Ó. Tá bom? Agora vamos para o teste na cozinha. Pessoal, uma das coisas que eu gosto... É de arrumar a cozinha Então agora estou fazendo o teste do sabão A pedra está aqui Eu já passei o bombril nela Vou só mostrar uma coisa Que eu já comecei de fazer um teste Dá para ver essa mancha aqui, Madalena? Uhum. Dá para ver? Dá e, Logicamente o bombril também vai ter a ação dele Como bombril, né gente? Está na cara aqui A palha de aço, que a gente chama Bombril, que é a palha de aço Ela vai ter a parte dela Mas vamos ver aqui agora já deu para imaginar que ele espuma bem. Deu para ver que espuma bem. Ó, que beleza, ó. Pra quem gosta de manter uma cozinha bem limpinha, dá uma olhadinha, ó. Ó. Agora uma observação, que a Madalena fez e tem razão. Ele tem que curtir mais, viu pessoal? Você mais? Pelo menos uns 10 dias, 15 dias. Por aí, né, Dani? Porque, porque ele fica é... embruchindo a mão da gente, é, né? Por causa tá, da sopa. Como ele tá verde ainda, por assim dizer, né? E ele tá, tá espumando mesmo, viu? Bagosto! Um sabão desse aqui, a gente economiza, né? São só 6 litros de óleo. E quem for usar aquela soda que eu usei, que eu falei que ela tem entre 68% a 78%, porque ela não vem nem marcada no, na embalagem, que não é 99%. Lembre-se que deu 1,2 kg. Estou reforçando o que eu já falei lá atrás. Olha só, olha, ó, o que ele fez, ó. E agora aqui, mais uma vasilha lavada. Se vocês é, aprenderam direitinho, comenta aí e compartilha o link do canal para ajudar outras pessoas a ter na sua casa um sabão de qualidade. Foi um prazer mais uma vez e até um próximo vídeo, assim Deus permitindo. Dê seu like, como eu já pedi para vocês, comentem, compartilhem e fiquem conosco, tá certo? É um prazer, gente. Um abraço a todos vocês. Abraço, gente. Até o próximo vídeo.